Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live. Bom, antes de mais nada, quero é, é, pedir que você aí, como de costume, que já está nos acompanhando, que identifique-se, por favor, né, é, em relação à cidade, ao estado onde você está nos acompanhando. A gente não apenas gosta de saber qual tem sido o alcance das lives, mas também né, que cada um de vocês possa interagir, compartilhar e que outros também possam saber. Talvez você esteja nos acompanhando de fora do Brasil, né? Então, talvez, no, em vez de nome de cidade, de estado, possa mencionar apenas o, o, o país. É, gente, comecei esse mês falando a respeito do assunto de margem desse livro aqui, de um médico cristão, Richard Swenson. Eu vou continuar essa conversa hoje. Semana, que, é, semana passada, eu pulei o assunto, né, na, na quinta passada, né? porque surgiu uma oportunidade de fazer uma live junto com o pastor Pascoal Piragini, da PIB de Curitiba, né? um, um líder assim, que é uma referência, que eu respeito, que admiro. Né? Inclusive, na ocasião, divulgamos é, um livro dele a respeito do sofrimento, que está disponível lá no site do avalho.com. Né? Também na semana passada, tivemos a live de lançamento do livro do meu filho Israel, que eu fiz com ele só pelo Instagram, Instagram Dragão a batalha pela pureza sexual, mas em breve vamos fazer aqui na nossa live de quinta, eh, vamos ter uma conversa com ele, deixar gravado disponibilizar isso para todo mundo. Enquanto isso, queremos falar a respeito do assunto né, de margem. Para quem não teve a oportunidade de participar na, na, na semana retrasada, né, a gente apresentou a visão desse livro, que eu gostei tanto da leitura, foi publicado pela Lã, editora Luz, As Nações, a mesma que publica no Brasil os livros do João tanta outra, tantas outras literaturas boas, é, esse médico pega uma premissa bíblica, de quando Deus, lá em Levítico 19, 9, diz, olha, quando vocês forem colher o campo, não colham até as bordas, não colham até a extremidade, né? Por quê? Deus diz, deixa uma margem. Margem é para atender necessidade. Então, por exemplo, nesse caso específico, Deus diz, essa margem, essa sobra, ela vai atender o órfão, o pobre a viúva, o estrangeiro, e é, Deus estava mostrando esse propósito. Então, eu acredito que isso é algo que vale não apenas para a nossa vida financeira. né? Aliás, estamos planejando ter uma, uma, uma live aqui para falar só de imagem na vida financeira. Esse assunto é muito sério, é muito importante. Muita gente tem vivido um desgaste, uma sobrecarga gigantesca, por não entender esse princípio, né? que é bíblico. Efésios capítulo 4, verso 28, diz, olha, o que furtava, está falando do comportamento antes da conversão, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo, a Bíblia diz, para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Uma pessoa que esgota todo o seu orçamento, ela não tem margem nem para um imprevisto, e eu costumo dizer para as pessoas, o imprevisto, é previsível, é certo que ele vai acontecer. A gente só chama ele de imprevisto porque a gente nunca sabe como é que vai ser. Se é o carro que quebra, se é a geladeira, né? se é uma necessidade em relação à saúde que vai demandar é, é, medicamentos com os quais você não gasta, mas sempre precisamos entender a importância de imagem. Mas esse médico, né, que embora ele não trabalhe o livro como um tratado bíblico, ele escreve na perspectiva da macrovisão cristã, cita muito texto bíblico, mas é um crente, né, desses comprometido com Deus, aliás, eu, eu brinquei apresentando o livro pessoal da nossa igreja e falei desses crentes raiz, né, como a, a, a turma brinca hoje em dia, não é Nutella não, é comprometido com os valores bíblicos de uma maneira assim, muito profunda. E ele apresenta, eu gosto sempre quando eu recomendo um livro, e quando, quando eu leio qualquer material que eu acho muito bom, eu já começo a, re, a recomendar, quando eu acho de bom para frente, mas esse aqui para mim... Está né, no nível que eu quero, assim, que todo mundo que eu puder influenciar que leia esse livro, que pense a respeito do assunto de saúde. E quase sempre, quando eu leio um livro, eu mesmo recomendo, eu gosto de apresentar... Né, a primeira coisa que eu vou procurar quando abro o livro é o índice. Qual foi a forma que essa pessoa construiu né, a, a, a ideia a ser comunicada? E, basicamente, ele separou o livro em três partes. Parte 1, um, o problema. Né, são cinco capítulos, a dor... Parte 2, a prescrição e margem, são outros cinco capítulos. Parte 3, o prognóstico, saúde. E aí temos outros cinco capítulos, um total né, aqui de, de 15. É, então, eu quero recomendar que você possa adquirir, o tempo todo vai aparecer aí o, o, o link que você pode acessar, o QR Code, se você não estiver assistindo pelo celular, talvez né, quiser mirar a câmera aí, facilita é, o seu trabalho. É, mas eu quero realmente recomendar, vale a pena a aquisição desse livro. Bom, hoje eu chamei um amigo, né, que além de um amigo, também é um médico cristão, desses crentes também, raiz, pastor, né, é, serve o Ministério da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, já há muitos anos, que é o doutor Aldrin Marshall. Né? Doutor Aldrin Marshall, just... boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Seja bem meu amigo. tudo bem? Bom. Tudo bem, deixa eu só terminar de falar de você aqui, você já, já fala mais. O Aldrin, é, juntamente com sua esposa Cristiane, eles, eles estão à frente, né, de um... Eu não sei se a gente chama de um ministério, de um movimento, né, chamado Metanoia, né, Metanoia, trabalhando essa visão de saúde, a mudança de, de, de, de pensamento, e o Aldrin, eu... É, acredito que já desde 2014 nós começamos nossas conversas, desde 2015 já comecei realmente a me consultar com ele, ter um acompanhamento, e ele me ajudou demais, demais, mas assim, demais da conta nessa perspectiva de entender ao que Deus vem trabalhando comigo nos últimos anos, que diz respeito à questão da saúde. Né? Aliás, vou pedir para o nosso pessoal, pegando de surpresa, se puder jogar nos comentários o link, daquela mensagem que eu preguei no começo de julho sobre o cuidado do corpo, eu conto muito dessa história, né? os, os, os vídeos nós estão disponíveis no YouTube, não pegaram a fase que eu pesei mais de 150 quilos, né? todo mundo um fala, não, eu lembro que o senhor era grande, eu digo, vocês conheceram já a versão que já não era tão grande, e dessa, graças a Deus, vem diminuindo. Mas o Aldo me ajudou demais, tanto com entendimento né, bíblico, é, é, a respeito do assunto, que foi algo que Deus começou a abrir meus olhos nos últimos anos, como também é, de uma maneira muito prática. E é, nós gravamos e disponibilizamos dois cursos na Escola ovário, né? um com um tratado geral sobre saúde e o outro a respeito de estresse. E hoje eu vou falar muito desse curso do Aldrin, né, sobre estresse, e na verdade encorajar vocês a é, é, adquirirem e fazerem o, o, o curso inclusive só para hoje, né? pra, a partir de agora, do horário da live, até é, a meia-noite de hoje, quinta-feira, 19 de agosto, na verdade, até 23h59, nós vamos disponibilizar um cupom para vocês que estão acompanhando a live, com quem vocês quiserem compartilhar, se isso for acessado ainda hoje à noite. Né? O curso já é muito barato, gente, mas é muito barato. Eu digo é, é, que isso realmente é uma disposição de ministério público, muito, mas muito menos do que qualquer consulta, você tem acesso a um volume gigantesco de informação que pode ser assim, é, revolucionário, transformador na sua vida. Então, nós colocamos aí o link que já está aparecendo, né nós temos aí o estresse e a sua saúde, é, e o cupom que você precisa colocar, porque os 30% é só na hora de você finalizar a compra, né então, existe um espaço lá, cupom de desconto, e você precisa, nós estamos colocando aí os, os comentários, nos comentários, cupom. Restaure a sua margem, tudo em caixa alta, sem espaço. né? Restaure a, artigo definido a no meio, restaure a sua margem. né? Se você incluir, vai ter 30% de desconto nesse curso que já está ali de uma forma muito acessível. Bom, dito tudo isso, meu amigo, boa noite. Eu... Gostaria que você pudesse conversar um pouco com a gente aí sobre o assunto de margem. O autor também fala bastante sobre o estresse que a falta de margem gera. Né? Eu fiquei impressionado que eu te dei o livro domingo, quando a gente se encontrou aqui em Curitiba, é, e antes da live você já devorou o livro. Né? E para aquela turma que diz que não tem tempo de ler, eu vou te usar aqui como, como exemplo. Né, porque sua vida como médico e pastor são duas áreas que já são muito corridas, você ainda se estende para o Metanoia Saúde. Eu sei que você atendendo à distância, a maior parte do tempo né, que você me acompanha, eu não estou presencial. Isso fez é, é, em tempos de atendimento digitais sua agenda subir ainda mais. Né, e você arrumar tempo para ler esse livro em poucos dias, é, realmente para mim é uma prova de duas coisas. Primeiro, quando o assunto é importante, eu sei que isso você considera importante, a gente sempre dá um jeitinho, né? E, segundo, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Bom, vamos lá, Aldo. Compartilhe conosco aí sua percepção. O que você achou do, do, do livro, da, da visão como um todo? Luciano, é, quando você me comentou... Quando eu fui aí na... Bom, primeiro, uma boa noite a todos. É um privilégio estar com o Luciano. A propósito, é, quando você falou do, do, dessa, do valor do curso... É, eu faço aniversário amanhã. E... Eu Mas eu estou dando presente para as pessoas, porque, assim, é. É, eu sempre entendo que, como Deus nos presenteou com o seu filho, então ele deu o maior presente que ele poderia, né? Bem mais precioso. Então, eu estou fazendo aniversário, então eu quero compartilhar a benção de poder ver as pessoas vivendo realmente uma vida abundante. Eu entendo que quando uh, Jesus. É, estabelece aquele versículo de João 10, 10, eu vim para que tenham vida e vida abundante, não pode se limitar somente a uma área, ou um aspecto, ou uma esfera da sua vida, somente no, no lado espiritual, emocional, mas também ao seu corpo. Então, é, basicamente, o ventano a saúde está alinhado é, a essa centralidade de Jesus nas três áreas da sua vida, espiritual e corpo. Então, eu tenho, não que viver como um rei, né? Uma coisa, da frase que ele falou, eu não posso viver como um rei, mas eu tenho que viver como o rei. né Então, o livro uh, do, do Richard Swenson é muito bom, é muito bom. Então, quando você me apresentou o livro na primeira vez, eu falei: assim, Olha que maravilha. No, no, no outro mês eu tinha falado dele, né? É, isso, é... quando não entrai no alcance, né? E aí você me chegou, chegou com o livro e eu falei: Puxa, vou devorar isso aqui. Então, eu peguei no avião e já realmente. É, foi saboreando ali as páginas né, do livro. Realmente, o conceito que ele coloca é muito interessante, é muito apropriado para os nossos dias. Ele não abrange somente uma área uh, cristã, mas ele coloca todo um aspecto é, de, inserido na sociedade, o um jeito como nós estamos funcionando hoje como sociedade e mostrando que os tempos que nós estamos vivendo são tempos muito diferentes do que foram vividos em outras gerações. Hum. É, e isso faz com que Aquele padrão que antes nós estávamos acostumados de viver situações de estresse, já não existe. Nós hoje vivemos uma vida de estresse. E isso cobra um, um preço muito caro, caro. Ou seja, a gente não tem mais margem, como ele fala, né? É, esse tipo que você citou, a gente não tem mais margem. E aí a gente vive, é, se fosse um carro, com sempre com o pé no fundo do acelerador, ali a 7 mil rotações por minuto. E é claro que isso cobra um preço, e o preço normalmente é muito alto, né? Então nós estamos observando isso eu tenho o privilégio aqui de atender vários homens e mulheres de Deus e, e realmente o que eu vejo é uma um padrão de exaustão padrão de parece um palito de fósforo queimado Bom, né? exatamente eu ia falar isso nós somos a geração do burnout do esgotamento né e, e não é só físico né é emocional que é uma área que ele também bate bastante né a gente tem margem emocional física, de tempo, essa falta de tempo, acho que gera desgaste nas outras também, é, é, é, é, esse ritmo tem sido insano, e, e você mencionou a, o fato de que ele fala de como a vida era antigamente, isso foi mudando, né, é, é impressionante, que eu, uma coisa que eu gostei que ele trata muito no livro, Aldo, é que o progresso nos prometia tempo, né, então, Isso. quanto mais tecnologia, mais desenvolvimento, puxa, agora a gente se locomove mais rápido, vai sobrar tempo. Agora nós temos eletrodomésticos, fazem tarefas domésticas, vai sobrar mais tempo. Né? Antigamente, a, a, a carta levava muito tempo a chegar, os, os correios no início usavam cavalos em muitos é, países. Hoje nós temos o, o, o, as mensagens instantâneas, né, que já deixaram o e-mail para trás, mas quanto mais tempo a gente ganha, mais coisa a gente arruma para fazer, porque o estilo de viver está errado. E, e outra coisa que ele chamou a atenção, que eu acho que também pesa muito no estresse, é quantos relacionamentos passaram a ser danificados quando eles deixaram de ser prioridade. Gostei disso uhum. tudo também. Uhum. É, uma, é, uma coisa interessante. É, você falou essa questão de redes sociais e, e de daquilo que está se tornando bem é, acessível para nós, mas que, na verdade, ela corta vários... Essa questão de aprofundamento ou profundidade dos relacionamentos. É, eu sempre comento com a Cristiana assim, que quando as pessoas fazem aniversário, antes nós ligávamos para as pessoas. Ou mandávamos uma carta, alguma coisa assim. Hoje nós mandamos somente uma mensagem para WhatsApp. É muito legal. legal. Olha gosto... lá. Às vezes está vezes só um parabéns no, no, no post do Instagram. Exatamente. Pelo menos, eu, sempre, eu procuro sempre fazer questão assim de. Já ligar... a mensagem, vou te ligar amanhã, doutor. Eu sempre faço questão de, de ligar para as pessoas eu, eu procuro criar esse hábito né? É, porque realmente eu entendo que essa questão de, do, do relacionamento É algo que é, realmente nós estamos nos tornando cada vez mais é, afastados né? Uma, uma geração que que não fabrica mais oxitocina. É interessante isso, quando a Bíblia fala Não deixar de congregar-vos Ela está dando um conselho científico, né Luciano? Porque a oxitocina é fabricada... Ah, a gente bom, ouvi isso, explica é... isso para nós, que eu achei fantástico a última vez que você falou. A oxitocina é um neurotransmissor é, é, que está muito ligado com o relacionamento. É, quando a, a, a mulher amamenta, por exemplo, é, a, a hipófise libera a oxitocina, e essa oxitocina, então, ela faz com que haja aquele sentimento tão bom, tão prazeroso, que as... as Mulheres tentam em condamamento. E nós liberamos oxitocina também quando nós abraçamos, quando nós liberamos palavras de bênção. Então, quando você está é, atendendo ao convite ou à ordem que a Bíblia dá sobre não deixar de congregarmos, ela é está dizendo para você... Quando você faz isso, você está liberando oxitocina, você se sente participando de algo, você está melhorando o seu relacionamento social, você, então, afasta a questão da fobia social. Muitas pessoas hoje têm medo de estar junto de outras pessoas. Então, por isso que quando você ouve o que a Bíblia diz, você vai se dar muito bem. Então, você é vai viver essa vida abundante, né? porque você libera oxitocina. Né? Então, é, é um dos sentimentos muito bons. Você tem a sensação de pertencer à alma. E você acalma, você realmente relaxa. Né? É, doutor, Deus, quando criou o homem, estabeleceu um padrão de descanso. Ainda que a nova aliança, diferente da, da velha, não exija é, é, a pausa do sábado nos moldes, como era feito, no mínimo, nós temos um bom um bom princípio. Né? Então, por exemplo, é, Colossenses 2, 16 17, para mim, me deixa muito claro, ninguém vos julgue por causa de dia de festa, lua nova, de sábado, essas coisas são sombra dos bens vindouros. Não vou discutir o um assunto aqui, gastaria uma live inteira e nos esgotaria, mas ainda que não haja a exigência nas demandas e no padrão da lei, né, porque Jesus diz, eu não, eu, eu não vim revogar, eu vim cumprir todas as figuras... É, é, é, que a lei projetava de, de caráter bem profético. Aliás, eu quero adiantar aqui e dar uma boa notícia, gente. Eu escrevi um livro sobre lei e graça, vai chamar Graça Transformadora, vai sair nesse segundo semestre, logo, logo, né, nós vamos começar a fazer barulho a respeito disso. Mas mesmo entendendo isso, nós não podemos deixar de lado o princípio que Deus nos criou com necessidade de descanso. Né? Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, ele tinha que parar, ele tinha que dormir, ele tinha que comer, ele tinha que cuidar do, do, do corpo. E às vezes a gente acaba caindo nesse equívoco né, de simplesmente não respeitar limites que Deus estabeleceu. né? Eu já, eu sou do time desses imperativos. Durante muito tempo para mim dormir era falta de tempo, né? era perda de tempo. Eu não sabia o quanto tempo isso vai acaba custando lá na frente, depois em termos de saúde para a pessoa. Né? Mas a gente fica às vezes nesse estresse, até mesmo de, de produtividade. Né? não é nem só porque tem que agradar os outros, ou porque tem que produzir no trabalho, ou ganhar dinheiro, às vezes até na boa intenção de agradar a Deus, eu, por exemplo, durante muito tempo eu deixei o exercício físico de lado, porque eu dizia, eu não tenho tempo, um dia uma pessoa que se cuidava muito olhou para mim e falou, se um pastor seu dissesse que não tem tempo de orar e ler a Bíblia, porque ele atende gente o dia inteiro, você deixaria ele permanecer aqui Eu falei, de jeito nenhum, ele falou, por que não? Eu falei, porque ali é o ponto de partida, não é a sobra, né? se ele não tem vida os apóstolos disseram nós vamos nos dedicar a palavra a oração terceirizava o resto mas não negociava isso ele ele olhou para mim e falou a parte boa é que você entende a importância da, do envolvimento com a palavra e, e, e, e da oração ele falou a parte ruim é que você não entendeu a importância de cuidar do corpo eu falou o dia que você cuidar se arruma tempo né e realmente né no, no final do ano passado eu fiz a cirurgia do joelho que se acompanhou só para poder voltar é, é, me exercitar e eu descobri que essa questão de exercício é que nem oração e leitura bíblica, quanto mais você faz mais quer fazer, quanto menos faz menos quer fazer né? e tenho me dedicado né? graças a Deus, talvez nessa, nesse ano, como eu nunca fiz na minha vida, né? a dizer cara, não tem mais nada importante agora, lá atrás eu não dizia que não era importante, mas eu arrumei tanta coisa, Aldo, tanta coisa mesmo em nome de Vão fazer para Deus servir as pessoas, que eu não tinha margem de tempo para muitas coisas importantes, a falta da margem de tempo começa a gerar essa outra sobrecarga, que aí vai afetar a saúde emocional e física, então eu, eu gosto gostei muito do o autor fala bastante, até sobre estresse, considerando que no livro ele tem que cobrir muitos ângulos, mas você gravou um curso inteiro sobre estresse, você podia tentar traduzir para nós nessa linguagem de leigo, né, o, que, que, o que, que é o dano do, do, do estresse para a nossa saúde, para nossas emoções? É importante, porque assim, eu já fui da época que achava que tirar férias era quase pecado, era quase vagabundagem, ter um dia de descanso. Eu precisei mudar muito a minha mente ao longo dos anos né, para colocar algumas coisas importantes que sempre deveriam ter estado lá. Então, nos ajuda um pouquinho, porque eu sei que muita gente, por não viver a mais de tempo, tem o um estresse o estresse vai tirando né, a, a, a margem das outras áreas também. É Quando é, você falou sobre a questão é, da lei, né? É, a questão do descanso é algo que antecede a lei. né? Deus não estava cansado, mas descansou. Então, ele estabelece um princípio. Ah, e nós, normalmente, não cumprimos esse princípio. E é realmente devastador para o seu organismo. Você falou assim, quanto tempo vai cobrar essa questão do sono? Normalmente, quando você não dorme, o que nós consideramos hoje uma boa noite de sono, são oito horas de sono, você vai encurtar a sua vida em oito anos. E não adianta você, por exemplo, ah, vou dormir no dia seguinte, 12 horas ou 16 horas. Você não recupera aquele tempo. Então, não é a questão de eu fazer muito de uma vez só mas é a constância, é o padrão estabelecido, é o hábito. Então, é isso que você acabou de falar sobre atividade física, ela tem que se tornar um hábito. Ela não pode ser somente uma informação, ela tem que ser algo que gere conhecimento, né? Ou seja, que seja um hábito realmente. É, o estresse, basicamente, é uma reação que Deus cria. É, existe estresse fisiológico, é importante gente, é, é, diferenciar isso. Estresse fisiológico e estresse crônico. Estresse fisiológico é uma reação natural que... Deus propicia para que o seu organismo tenha condições de lutar ou fugir diante de um perigo real. Então, vamos dizer assim que eu estou caminhando na rua e vejo o pitbull na minha direção, o seu organismo vai lançar a mão uh, de hormônios uh, ali produzidos pela suprarenal, que, a, que são as glândulas que estão em cima do rim, e que produzem os hormônios de estresse. Adrenalina, não adrenalina, cortisol. Esses hormônios preparam você para lutar ou para fugir. Essa é a fase 1. Um. Quando você vence o perigo, ou você fugiu, ou você lutou, e, então, você pode dizer assim, essa é a fase 2. Então, Deus nos cria com fase 1 um e fase 2. Então, você vai ver que estresse é uma reação de poder. O, o, o hormônio principal nessa reação é a adrenalina. Adrenalina e não adrenalina Mas é interessante ah. algo, algo, Luciano, que... É, como que funciona isso? São acionais, aqui na base do nosso cérebro, nós temos as amígdalas cerebrais. Elas são duas azeitoninhas, uma de cada lado. E elas... Elas são o local onde estão os instintos de sobrevivência. Então quando você está diante de uma situação de perigo, essas amígdalas são acionadas, aí elas bloqueiam aí o córtex cerebral, você não pensa diante da situação, você reage, você não responde, você reage a essa circunstância. É, e aí você voltou para a fase 2, fase 1 um, fase 2, fase um perigo, fase 2 normalidade. O que acontece? Hoje nós não vivemos mais situações de estresse, nós vivemos uma vida de estresse. Então, nós não entramos mais na fase 2. Essas amígdalas não desligam mais. Vamos dizer assim, se tivesse um interruptor, tá sempre ligado. Aquela mensagem de perigo, perigo, perigo, continua sempre ativa. E isso faz, então, com que é, esse estresse que era fisiológico, que te protegia, começa a te destruir, que se crônico. Então, é mais ou menos assim. O mecanismo que Deus é, criou para te proteger é, Satanás usa para te deturpar, para te destruir. Mas é mais ou menos aquilo que Satanás sempre faz com os princípios da palavra, né? Ele sempre deturpa algo que Deus cria. Ah, e esse estresse crônico, quanto mais tempo você vive esse padrão, mais danos acontecem. E o estresse crônico, nós podemos dizer assim, que tem quatro fases. E a fase 1 um é a fase de adaptação. Você vive muito bem nessa fase porque você tá com a adrenalina alta. E como normalmente isso corresponde ao período do nosso... Healthspan, Health Spam seria o um intervalo de saúde, mais ou menos os 20 aos 40 anos. Nós achamos que nós somos é, é o complexo de, de super homem, né? Imortais. Nós achamos que somos indestrutíveis. Então nós fazemos tudo errado, né? É, eu, eu sempre uso aquela ilustração do, do cartão de crédito, né? Que uhum. G63, Deus nos dá 120 anos. E houve um estudo publicado em 2016 na Nature, na revista Nature, que é uma revista médica. Realmente comprovando que geneticamente nosso tempo de vida são 120 anos, né? Nós não passamos desse limite, são 120 anos, é, é o que está estabelecido. por essa pesquisa é, aí, então, diz assim: Deus te deu 120 milhões, e o problema é que nós gastamos todo o crédito desse cartão, do limite desse cartão, dos 20 aos 40 anos. Nós acabamos com ele. Nós não dormimos, nós nos alimentamos muito mal, comemos tudo o que é errado nós não fazemos atividade física, fazemos da forma errada, nós é, não estamos lidando com o estresse. E, aí... e como é uma época que a, a conta ainda não chega, a gente acaba não tendo noção, né? Eu, eu realmente me lembro quando eu via os outros falando tem que cuidar, você fica naquela assim, imagina. né? Eu, eu olho para trás, ó, a gente quebrava jejum de sete dias só na água, nessa fase ali dos 18, 20, 21 anos, bem, bem garoto, depois eu, eu comecei a aprender, né? Sete dias só na água. Quebrava com frango assado, é, com, com, com pizza, Coca-Cola. Você consegue imaginar o pico glicêmico daquela farinha branca entrando com a, a, a, a, aquele refrigerante açucarado, com um camarada que está ali. Né, no estado de cetose, então, assim, a gente faz muita loucura, às vezes até na boa intenção, não era só quando não comia direito e não cuidava, mas, assim, é, é, o que demorou para mim perceber, eu gosto quando você usa essa, essa ilustração do cartão de crédito, porque uma pessoa que me fez muito pensar nisso, ela falou, olha, por enquanto você só está gastando, a conta vai chegar e vai chegar alta, né? porque eu, eu sei que tem muita gente nos ouvindo que já está no ponto de olhar para trás com arrependimento, mas também tem muita gente nos ouvindo, talvez esteja nessa faixa aí, dos 20 ao 40, né? que é a fase do cara dizer assim, danada nada não, danada nada não. Então nos ajuda a tocar o terror aí e mostrar como essa conta diminui no fim. É, então, exatamente isso, Luciano. O problema é que a gente acha que a conta só chega aos 40. Ela está chegando cada vez mais cedo. É eu, eu atendi um, um, um pastor jovem, uh, casado, com 24, 25 anos, e ele falou assim, doutor, meu casamento está tá acabando, eu não tenho mais ah, alegria no meu casamento, o meu casamento conjugal está muito ruim. E aí eu fui usar todos os hormônios dele, né, e pedi toda aquela matéria de exames, né? que você está já bem acostumado. É, uma é, é. se eu vir a gente ao é avesso. <risos> e aí quando eu olhei os exames dele, eu falei assim, meu jovem, o que está acontecendo com você não é demônio, é hormônio, na verdade é a falta dos hormônios porque você está com a testosterona de um homem de 85 anos. Então, não tem jeito de você ter uma relação conjugal ou mesmo ter um casamento feliz, porque hormonalmente você está todo desequilibrado. Então, essa conta está chegando cada vez mais cedo. E, e é, quando você falou sobre como você quebrava o jejum, uma coisa que eu estava fazendo, na verdade, assim, você sabe que no nosso intestino nós temos mais bactérias do que células no nosso corpo? Então, você tem que cuidar muito bem dessas bactérias, porque... o a Assim, a informação genética, o fator genético delas é quase 10 vezes maior do que o nosso. Então, se você alimenta essas bactérias de uma forma errada, elas vão gerar todo um padrão de destruição. Então, quando você fazia isso, você estava gerando um terreno para o crescimento de bactérias firmicutes. Elas são geradores de inflamação, de obesidade, de diabetes, é diabetes causada pela obesidade. Então, todas uh, essas... É, coisas do mal que são geradas por um, hábitos que nós vamos colhendo. Então, quando nós temos aí uma, uma alimentação é, que, que segue o padrão que Jesus seguia, nós temos um, um crescimento de bactérias, são as bactérias do bem que fazem você emagrecer, que você faz criar, bloquear terreno para doenças. Então, é, como nós muitas vezes eu já ouvi, às vezes chegou um, um jovem para mim e falou assim a respeito de jejum. É, Doutor, eu estou fazendo jejum. Eu falei, nossa, que coisa boa, glória a Deus. E ele, assim, é jejum de, de refrigerante. Eu falei, meu irmão, você não está fazendo jejum, você está fazendo libertação. Eu já faz muitos anos que eu fui liberto disso, graças a Deus. Porque o jejum bíblico é você se privar de, de vida, né? E os alimentos que Deus cria geram vida. Esses alimentos artificiais não são alimentos, são produtos alimentícios, né? que geram, às vezes, a sensação de... Não de saciedade porque cada vez você quer comer mais, né? Então, é, você come mais do que precisa. Você fica... É, talvez a, ganha massa, mas nutricionalmente as suas células estão totalmente desnutridas, né? Então, por isso que você vai colhendo consequências aí a longo prazo. O estresse crônico faz isso. Então, ele vai alterando a linha enzimas digestivas, digestiva, você não consegue fazer a digestão correta, você altera a, a sua a microbiota intestinal, né? A, a flora intestinal você cria um desequilíbrio no padrão de sono, você é, altera neurotransmissores, então as suas conexões neurais são bloqueadas. É, uma substância que é produzida, que nós temos, que é o um hormônio, dizer assim, que seria um hormônio que regula, é, que prepara você para o dia, que é o cortisol, ele tem que estar normal. O problema é quando ele está fora, e, porque daí ele vai, no seu cérebro, bloquear a formação de novos neurônios, então você começa a ficar burro, né? começa a não pensar mesmo, é, é algo que você começa a ficar esquecido. E isso também altera a neurotransmissores, serotonina, dopamina, GABA, né? Serotonina está ligado com humor, é, e é por isso que as pessoas começam a ter maior compulsão por carboidratos, né? E gorduras ruins, né? A gente, quando está estressado, a gente nunca vai chegar na geladeira e pedir: "Eu preciso de brócolis, né? Você não faz isso". Você vai querer comer alimentos que estão em energia pronta, por causa desse mecanismo que vai acontecer. O seu organismo sempre acha que você está em perigo mas você não está em perigo, mas o seu organismo acha que você está em perigo, então você funciona dessa forma, aí ele aumenta a insulina, porque ele quer captar mais energia, armazenar mais glicose, porque ele acha que você está em perigo, e aí cria todo um terreno para, por exemplo, para diabetes, né, que a resistência ela é, faz isso, ela cria o um terreno para doenças crônico-degenerativas, doenças como diabetes, infarto, hipertensão, câncer, Alzheimer, são todos terrenos causados, é, doenças que são causadas por essa, esse processo crônico de estresse, né. É, o, o, a questão do, do estresse hoje traz mais dano do que as pessoas imaginam. Eu quero, de novo, colocar aí no, no, no rodapé da, da transmissão, tanto o QR Code como o link escola.orvalho.com. Você pode acessar o curso O Estresse e a Sua Saúde, gravado pelo Dr Aldrin Marshall. É, e se você colocar hoje né, o cupom... É, esse, o, o, o, o cupom, perdão, na hora que você for finalizar a aquisição do curso, se você colocar em caixa alta, letra maiúscula, restaure a sua margem, esse é um cupom que vai te dar 30% de desconto. né tá aí nos comentários o cupom, caso, é, é, é, caso você é, é, esqueça, possa é, é, acessar aí, é, essa, esse desconto no curso do Aldri, só vale de agora, né, enquanto a live está em andamento, até as 23h59 de hoje, quinta-feira, 19 de agosto, vou até falar a data, porque uma live depois fica né, gravada, as pessoas às vezes acabam né, é, é, é, tentando acessar depois, depois vai continuar valendo a pena, vai continuar estando acessível, só não vai ter os 30% que nós estamos dando para quem está assistindo a live. E você que talvez chegou depois, nós estamos falando aqui a respeito do livro de um médico cristão chamado Richard Swenson, Marge, restaurando as reservas emocionais, físicas, financeiras e de tempo em uma vida sobrecarregada. É... Aldrin, não sei se é hora de falar isso, sem nenhuma promessa de tempo, né? porque a coisa vai a, a, a sua maneira e como você entender de Deus, mas você acharia justo eu te perguntar assim em público se você tem um projeto e um livro na área de saúde? Não só, vários livros. Esse é o jeito mais sutil da gente botar pressão no, no amigo. Não, eu soube que você eu já está. Eu estou com uma equipe de, uma equipe de, de, de pessoas impressionando. Esse é, livro eu, tem que sair, porque você né? falou comigo, né? É, a minha filha, a Isabela, tem me ajudado nessa, nesse processo. Então a gente está realmente já escrevendo, né? É, eu creio que esse ano ainda a gente vai conseguir lançar esse livro, né? Oh. Traz exatamente essa questão do que é do que é ser tempo do Espírito Santo, né? Do que... É, na verdade, eu, eu, eu sempre entendo que você compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida é, é algo que se torna... O testemunho de Jesus é o Espírito profético, né? Então, um o 19 já diz isso. 10. É, então, eu entendo... É, basicamente, nós vamos compartilhar... Eu, quando você viver assim, você vai pensar, nossa, puxa, o doutor é, é médico, então ele sabe tudo sobre saúde. É, é, eu, como médico, eu era muito hipócrita, né? Porque eu falava, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu era... Ah, é, depois eu posso até mostrar, acho que no livro vai ter essa foto aí, minha, é, mas eu era alguém que vivia muito doente. E aí eu comecei a entender é, o que era, o pelo menos, buscar de Deus, eu e minha esposa. Uh, o que era esse princípio de uma vida abundante, se era algo limitado a espírito tipo de alma mas, ou certo corpo, eu comecei a ver que esses princípios estão vivos, são praticáveis e são para nós no dia de hoje. né Então, eu não, eu não posso me conformar em viver menos do que aquilo que a palavra diz para mim. E aí, nós colocamos começamos a colocar em prática isso e daí surgiu o Metanoia Saúde. porque ah, Então, o livro realmente é algo que conta muito disso que nós vivemos, né? e o que, as experiências que nós, os testemunhos que nós escolhemos nessa, nessa caminhada, né? Então, realmente nós temos vários testemunhos de, de, de pessoas é, desfrutando dessa realidade que, quando eu pergunto assim, é, você é saudável? É, normalmente as pessoas é, não sabem nem o que responder ou se respondem, elas se respondem baseadas no princípio que nós podemos dizer assim, puxa, não é o correto. É, existe uma diferença em, em ser saudável e estar saudável, né? E aí, no livro, nós vamos falar sobre isso, falar sobre esses conceitos de como você pode desfrutar dessa vida abundante, daquilo que Deus realmente coloca à nossa disposição, para que aquilo que ele tem de propósito para nós possa ser cumprido. Né? Eu entendo que... É, Paulo já falava assim, eu aprendi o segredo de estar contente. né? Então... É, Colocar esse segredo realmente à a, a, a disposição das pessoas de contentamento, de poder, poder viver cada dia. Eu sempre faço essa oração, eu quero viver todos os dias, eu não quero sobreviver todos os dias. É, então, é, eu creio que é, em breve esse livro vai estar ir, disponível, Luciano. Bom, você começou a falar sobre a gente ser templo do Espírito, eu estava segurando aqui a vontade de rir, porque eu me lembrei de um episódio... É, em 1997, eu estava numa viagem na Colômbia, eu estava assim na época ali, de, talvez meus 127 quilos, não estava no auge, né? mas já estava assim bem pesadinho, e eu lembro que um dia encontrei um, um irmão, cruzei assim no corredor da igreja, um colombiano, nunca me viu na vida, ele me parou, olhou para mim e falou assim, hermano a palavra de Deus habla que nós somos o templo do Espírito Santo, Aí me mirou bem nos olhos e disse, me parece uma catedral A turma toda começou a rir, eu achei que os amigos tinham combinado com o cara para me trollar, né? ele me parou assim, do nada, né e, e me deu essa prensa. Então, assim hoje em dia, a gente está brincando que até a questão de setembro, a gente tem que dar um ajeitado, um tempozinho né? mais, mais fit. E muito feliz de que todo o metanoia nasceu não só de teoria, né? nesses anos... É, é, é, que Deus nos deu esse presente estar tá perto de vocês, é, é, não são só conversas, a gente já comeu muito junto. Eu estou o tempo todo de olho nas suas escolhas, né? É, é, eu vejo a forma como vocês cozinham, toda vez como na, na, na casa de vocês, é, é, a maneira como se conduzem. Então, assim, até na hora eu, eu pensei alto quando você estava falando assim, foi dessa nossa experiência que nasceu o Metano, eu falei, que legal, né porque não é só teoria. É, Aldrin, daqui a pouquinho. É, eu preciso de uns 10 minutinhos aí, pelo menos, para eu, eu, eu convidei para fazer uma aponto e participar com a gente aqui hoje, um outro amigo querido, né, uma ovelha do nosso rebanho, da, da, da, da igreja, mas tem me ajudado muito também nessa questão de saúde, principalmente depois da, da questão da, da cirurgia que eu fiz no, no joelho, que ele é um fisioterapeuta assim, de alto nível, um osteopata de uma formação impressionante, dedicado, serve o reino, ama Jesus... Mas algo interessante, porque é, eu passei a, a estar com ele com uma boa frequência, né, desde, desde a da, da operação do, do, do joelho, é que nesse processo talvez a gente conversou como nunca nos outros 15, 16 anos é, é, da igreja, porque nunca era, era tanto tempo. E mesmo antes de ter saído o livro da Marge, de eu saber, de eu ler, ele me compartilhou algo né, que, que ele entendeu em Deus que não podia viver só de, de correria. E ele tomou a decisão que teve seu custo financeiro, mas que teve outros benefícios. E eu vou querer que ele fale um pouquinho. É, se tiver como a gente acrescentar e colocar o Cláudio... Boa noite, Cláudio. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Ah, Alegria noite, te receber aqui. Muito prazer. Muito, muita honra estar presente nessa reunião aí. Vocês... Oh... É um pastor mestre, um pastor médico, não sei com quem que eu começo a me confessar primeiro. <risos> Bom, a, a, a confissão do que mudou ali na, na, na sua vida, eu já achei fantástico. E a sua disposição, lógico, te perguntei antes, né, para não jogar na fogueira, se você quisesse compartilhar isso com, com ah, a gente. Daqui a pouco eu vou colocar o... Aldo, para a gente ver se dá tempo ou não de responder algumas perguntas, mas a gente está falando aí é, é, a respeito da importância de ter margem, né? E você, como um, um, um, um autônomo, principalmente, embora em toda a sua carreira você também já, já teve aí a sua questão de, de, de trabalhar turnos aqui e lá, mas concentrando-se como um autônomo, você nos últimos anos tomou uma decisão que te traria um custo financeiro, que você me informou, que foi de... Evitar, é lógico, pode ter uma situação de, de mais emergência, mas via de regra, eu sei que você não trabalha mais a segunda de manhã e nem a sexta tarde né, com, com os atendimentos. Eu achei fantástico o motivo pelo qual você me deu e apesar da gente saber o custo que tem de um consultório parado, da falta né, de, de recurso entrando e o gasto que está lá, mas é. a sua disposição de investir na mais de tempo, porque uma coisa que o autor fala aqui, é, é, eu não consegui fazer o livro chegar na sua mão ainda, Cláudio, e estou uhum. em dívida, mas eu, eu, eu gosto de ser um laborator. tudo que eu levo aí você come. Uma coisa que ele fala <risos> é que a falta de tempo, ela não, não roubou só nossas reservas emocionais e, e, e físicas do, do cuidar da saúde, mas ela nos privou de muita coisa em relação a tempo com Deus e relacionamentos, começando da família, envolvendo também amigos. Né? Então, compartilha um pouquinho aí do que te levou a tomar essa decisão, então, eu, eu vejo que a gente, quando é, se propõe a ter uma vida cristã comprometida, você já tem, até como é uma, uma, uma meta aí, né, das ideias ideais né, do, do dr Macho, assim como o nosso, é a metanoia, né, a mudança de comportamento, a mudança de, de, de você ter um ponto de vista diferenciado. Né, o mundo, ele te muitas vezes impõe situações... É, que você se envolve de uma maneira descontrolada. É, não existem limites. Eu, no começo da minha carreira, isso faz em 30 anos, eu comecei a trabalhar, achei que o céu era o limite. É. Vamos Aquela lá, fase agora. dos 20 aos 40, que o Aldo falou, né? É, eu, eu, eu era proprietário de duas clínicas e eu tinha uma terceira em participação. Eu, o, o horário de meia hora, que eu chamava de horário de almoço, em vez de eu ir almoçar, eu para no Hospital do Coração com taquicardia e... e e estava batendo os pinos, quer dizer, a gente, 29 anos, aquilo aí marcou minha vida, eu falei, Pô, mas para onde é que eu estou querendo ir, né? com essa velocidade, para onde? Então você vai aprendendo muitas vezes com os erros, e vai acertando também com os acertos, quer dizer, você tem, você tem que ter um ponto de vista sereno, sóbrio, para você poder mudar um pouco o comportamento do que muitas vezes é imposto para você, e eu não diria assim só, por até o que você comentou ali, do, da parte de ser autônomo, ou do cara ter o regime CLT, a, a, eu acho que o, o grande passo é você ter um domínio de você poder concentrar a, as oportunidades, a produtividade, e não ser dominado pelo sistema. Isso é totalmente produtivo, totalmente possível. E eu é. comecei a pensar, como tudo que a gente se propõe e, e, e pretende fazer, que tem um custo. Né? você quer fazer uma academia, você vai ter que se dispor um tempo e um dinheiro para aquilo. Você vai querer comprar um carro, você vai ter que dispor um, um, um dinheiro, vai separar para aquilo. Você vai querer fazer uma conquista, vai querer ofertar na vida de alguma pessoa, você vai ter que abrir mão e vai ter que se abster de alguma coisa. Você... Então, são decisões que você vai aprendendo a tomar com, com, com serenidade. Então, na minha vida profissional de 30 anos, eu comecei a ver que eu não ficaria nem mais rico, nem mais pobre, se eu pudesse administrar meu tempo de uma maneira mais sadia, para poder fazer um acompanhamento com, uma, com a esposa em alguma consulta, ou fazer uma compra, ou ver um pôr-do-sol diferente, ah esse final de semana eu vou estender meu final de semana, eu vou para a praia, e isso traz uma qualidade, esse desprendimento, ele é um exercício que você pode colocar ele em várias áreas da tua vida porque é, é, é você dominar eu tive um impacto muito grande Luciano eu sei que você também já é, é, teve assim eu já compartilhou algo parecido a gente se sente não a gente não se permite muitas vezes em fazer algo eu quando comecei as pessoas ah, você não trabalha sexta-feira, pô, vida ganha, não sei o quê. É, é, é quase como se só quisesse diversão, né? É, mas não é, porque eu faço uma analogia muito interessante, eu sempre gostei muito de fazer exercício físico, correr, surfar, eu, eu gosto de diversificar. E, e eu tenho, atendo muitos atletas no meu consultório e eu comecei a, a, a, a sentir uma certa frustração daqueles que eram um ímpeto muito grande da atividade e faziam as coisas de uma maneira sem pensar e mergulhar, e eu comecei a ver que os maratonistas eles se machucavam muito, hoje você vê os atletas na Olimpíada e não é raro, jovens com três quatro cirurgias, mas com uma performance espetacular, Quer dizer, tem um preço para tudo concorda uhum. você fazer uma atividade física de, de, de, de, de excessiva você vai ter um desgaste muito maior eu como corredor acho que go gostaria de correr meus 10 para sempre para a vida inteira e assim como meu trabalho eu gostaria de fazer ele muito bem com o máximo que deus me permitir de saúde ou o, o mais tempo possível entendeu então, é tirar o pé agora, acho que é uma maneira inteligente. Entendeu? É uma maneira de você poder ser mais produtivo, ter mais saúde e produtividade na sua fase atual. Né? E aí você vai regulando. Eu, eu acho isso. É, é, é essa ferramenta, o domínio. Né? A vida tem que ser mais do que o trabalho, né? Como, Não como, tem dúvida. Como fator, e a vida fator, melhora. Amigos, a... Eu quero testemunhar: você está envolvido na igreja, vocês você servem, vocês ajudam a cuidar de pessoas. Né? Então, assim, essa disposição de ter um fim de semana maior não é só diversão, embora o descanso depois de 30 anos de carreira, filho, também tenha que ser merecido. Tem meio que estar né, tá lá no, no final da aposentadoria, não tem mais condição nenhuma de aproveitar nada, mas eu sei que não foi uma atitude egoísta, era assim, preciso ter tempo para minha família, preciso servir pessoas. É, isso, e eu... isso agrega um benefício na, na vida profissional, inclusive. Você, hum. tem, você tem muito mais alegria, você tem muito mais disposição, porque projetos você tem, ideias você tem, você, e vai acontecer, e que Deus, que Deus abençoe para que né, todos consigam, mas eu acho que essa, essa serenidade, a, a, a sobriedade de você poder dominar-se, tirar a cabeça para fora da água, para onde é que eu estou nadando, para onde é que eu quero ir, né? É a, a famosa mudança de mente aí do doutor, doutor Aldrin também, né? É, é, ver as coisas de uma maneira diferente e comportar-se de maneira diferente, atingindo um objetivo que seja a longo prazo, né? A longo prazo. E, e, e falando a longo prazo, eu quero até falar isso para quem está nos assistindo. Tem decisões como essa, que você vai precisar de coragem, você vai ter que fazer acontecer, mas às vezes também tem que se programar. Né? Então, assim, nesses anos que eu venho fazendo mudanças em relação à, à questão da saúde, eu comecei mudando a alimentação, depois eu comecei ajustando a questão do sono, né, mas realmente, alguém até falou, bom, pastor, o senhor nunca mais ficou enorme, mas dava umas osciladinhas de, de, de, de peso ao longo desse ano, eu falei, é verdade, porque uma, uma parte que foi muito difícil para mim foi ajustar a questão do, do exercício, agora, eu tive que me organizar em relação à agenda, parar, ficar quase três meses sem andar, você né? acompanha isso, foram dois meses e meio é, é, até que eu pudesse voltar a andar aí sem, sem as muletas, começar lentamente a recuperação, não deu nem para começar exercício intenso, né? mas eu, eu decidi fazer um investimento no meu futuro. Então, lá atrás não tinha condição, mas nesses anos, ainda que eu não podia me exercitar, eu também vim me organizando. Bom, hoje eu tenho uma academia em casa. Quer dizer, eu não, eu não tenho desculpa nenhuma. Né? É lógico que, por exemplo, quando você conta isso depois dos quase 50 anos, às vezes o camarada que está lá, acabou de casar começando, não tem academia, ele diz, isso não é para mim. Né? É, é, tem formas da gente se organizar. Como eu quero treinar o resto da vida, né? eu realmente fiz esse investimento, me organizei com o tempo. Mas o apelo que a gente quer fazer às pessoas é pense, ore, busque de Deus. E a leitura desse livro acho que vai ser uma reflexão fantástica pela macrovisão cristã, né? Como nós podemos ajustar isso? É, Cláudio, muito obrigado por uma ponta. O que eu queria era, era, era fazer uma live até com cada um, né? E, eu não venho... Eu, eu precisei dar uma quebrada na programação das nossas mais semana passada para fazer essa live com, com o pastor Piragini, que é alguém que me inspira demais. Nós tivemos a oportunidade de mexer no assunto sofrimento e, aliás, lá no orvalho.com tem o livro dele, também estou sofrendo, fantástico, fantástico o material que vocês podem adquirir. Estamos recomendando hoje aí o livro Sob Margem, né? E também o curso do Aldrin sobre estresse. Tem um outro curso do Aldrin falando também sobre saúde, de uma forma mais geral, alimentação. Mas, em especial, eu queria recomendar isso do estresse. Acho que se as pessoas entenderem, vai ser algo muito diferente. Não sei quem de vocês dois quer, quer falar ou, ou responder, mas vou fazer uma pergunta que mexe um pouco a área de vocês dois. Né? Porque, assim o estresse o, o, o, o, o tem um impacto não só nas emoções, mas também no nosso sistema é, é, neurológico todo. É impressionante como as pessoas ficam tensas até em relação a essa questão da, da musculatura e tal. Então, não sei se você, como físico, quer arriscar falar alguma coisa também, né? Eu vou pedir para o Aldo que nos fala. É, é, além dessa questão do próprio... da adrenalina, do impacto, o cortisol, que, que já foi falado em relação ao estresse, ao até essa questão do, do, do, do movimento, da, da, da, da musculatura, o quanto o estresse pode impactar isso? Ou essa área não é tanto? É, a parte hormonal, ela é totalmente... é o combustível do corpo, né? Então, você, quando tem uma, um incentivo muito grande do estresse, você vai ter prejuízos no desempenho do teu mecanismo muscular, cansaço, vai dar... Você tem um impedimento de poder ter uma melhor efetividade do que poderia significar uma atividade física com o seu próprio benefício, que é o contrário, né? É, é difícil da pessoa entender muitas vezes que eu tô cansado, mas eu preciso fazer exercício para me ficar mais disposto. E isso acontece, porque metabolicamente você faz esses estímulos, né, parece um contrassenso. É, mas, mas você é. tem uma disposição muito mais é, adequada durante o seu dia a dia fazendo atividade física de uma maneira frequente, porque metabolicamente você está estimulando hormônios. Dr. doutor Marshall pode falar com mais prioridade. Aldri, você está aí também já na, na tela, porque assim, é. para mim, os exercícios têm sido uma das coisas mais desestressantes que eu descobri ultimamente, ainda mais com, com essa intensidade. Eu sei que isso mexe né, é, é, e provoca algumas reações, acho que até com a, com a serotonina que você mencionou, dopamina, ou os dois, não sei, né, mas é, é, nos ajude... A, a levar o pessoal a entender que além de estar cuidando do físico, né? Eu sei que ali, a hora que eu tô ganhando massa muscular, tô melhorando meu consumo metabólico, eu estou me preparando para a velhice, eu tô ajudando a minha postura. Mas além de tudo isso, parece que para a mente também é uma coisa fantástica e para aliviar o, o, o estresse. É, basicamente, assim, uh, focando na atividade física... Quando você faz atividade física, você aumenta a produção de ATP. ATP é, é a nossa gasolina, né, produzida pelas mitocôndrias, são as unidades de força, são as unidades de força das células, né? Então, quando você faz atividade física, é, você aumenta a produção de ATP. É, normalmente, por exemplo, uma das doenças que, estão mais se, que está mais se alastrando é a fibromialgia, aqueles pontos dolorosos que acontecem em várias partes do corpo. Normalmente acometem mais as mulheres do que os homens. É, ela está ligada a essa falta, é uma mitocondropatia, ou seja, a falta da produção de ATP. Então, quando você faz... Então, as pessoas... Aí, ah, eu tô, estou tô com dor. Paradoxalmente, a atividade física melhora a dor. Às vezes, no começo, você vai sentir mais dor, mas essa atividade física melhora a dor, porque aumenta a produção de ATP. E aí, hum. também, a atividade física aumenta muito a produção de serotonina, tá? aquela sensação de, de, de bem-estar, né? Além disso, uh, o estresse crônico ele faz com que você tenha uma liberação muito aumentada de adrenalina e isso faz contratura muscular e aí você começa a fazer trigger points, são pontos gatilhos, aqueles nozinhos no músculo, né, que você toca em vários pontos aí, né, assim, ó e é isso, fica com os pontos, aqueles nozinhos é isso, ali, é que você sente dor, então quando você faz é, atividade física, vamos dizer assim, é, vamos usar essa expressão para ficar fácil, para pessoas entender, você troca a adrenalina ruim do estresse pela adrenalina boa. Não é que tem adrenalina ruim ou boa, mas é só uma expressão para as pessoas entenderem. É, então, o, a atividade física é algo fantástico para o seu organismo, além de você melhorar a drenagem linfática, né, porque é, a linfa, é, o sistema linfático, ele se movimenta por contração muscular. Se você tem uma musculatura que está é, mais flácida, então você não tem. Aí você começa a ficar com mais lixo no seu corpo. Então, é, os benefícios da atividade física se estendem a todas as áreas. Né? Então, inclusive, a regeneração de neurônios, neuroplasticidade, você produz uma proteína que vai é, proteger contra a, a, contra a Alzheimer. Então, existem vários benefícios que você é, colhe fazendo atividade física. Né? É, eu aproveitei um, um, um, um link aí, é... Como, a gente somos, né, como nós somos corpo, mente e espírito, eu tenho essa, essa rotina no meu consultório. Se eu pudesse pegar um megafone para falar para o mundo, eu diria que é Cristo que salva e faça exercício físico. Porque são coisas que a gente pode linkar num desenvolvimento pessoal, individual, é, de domínios né, dessas três áreas da nossa vida que se completam perfeitamente. Então, quando você, eu estava falando dessa, dessa analogia de você muitas vezes achar que está cansado e precisa ter mais disposição, vou fazer exercício físico, justamente porque essa limpeza ela ocorre e você tem um desempenho muito mais uh, adequado com tolerâncias, disposição, humor, sono, boa alimentação. Meu Deus, é a vida. Uhum. É isso que eu planto no meu consultório todo dia. É, se mexer o outro assunto aí, como melhora a qualidade do sono quando você se, se exercita, né? Eu, na época, eu não me exercitava, eu não cansava, comia errado, me enchia, entupia da energia que não gastava, não sentia necessidade de dormir, estava nessa janela que o Aldo falou dos 20 ao 40, achando que está tudo bem na fase da imortalidade, aí também não vi o que a falta de sono estava fazendo, mas, graças a Deus... Bom, a Bíblia diz, meu povo perece porque lhe falta conhecimento, né? Em todas as áreas. Mas, hoje a gente tem luz e ensino como nunca teve antes. Gente, falar, falar para vocês a verdade. Quando, quando eu não viajo, eu tô, uma, uma vez que eu tô com essa estrutura em casa, eu chego a treinar seis vezes por semana. Né? Eu, eu, eu antigamente, eu me sentia mal, para mim era quase como se fosse esse, meu Deus, isso é, é, é, é perda de tempo, não pensava na saúde, achava quem né, se dedicava, principalmente se fosse mais a musculação do que o cardio, na minha cabeça era vaidade, não entendi a importância que tanto o aeróbico como o exercício anaeróbico tem, que os dois se complementam. E para mim, assim, era, era, na minha cabeça era quase vagabundagem: era que a gente tinha que estar tá produzindo, tinha que estar tá servindo os outros. Né? Hoje eu já estou num ponto que eu penso assim: cara, aonde eu vou? Né? Vai ter uma, uma, uma academia? Eu, eu terça-feira, agora eu fui pregar em, em, em Taubaté. Eu entrei no, no, no hotel. Né, conversei com o pastor, é, é, é, que me levou, falou, pastor, em vez de dormir aí, eu prefiro voltar a dormir em Guarulhos, né, é, é, porque era de onde ia sair o meu, o meu voo pela manhã no dia seguinte, falei, olha, algo que eu aprendi para me livrar do estresse, é não ficar nessa tensão de vou perder o voo, não vou perder o voo, porque uma vez o Aldo me testou, eu tava com um índice de estresse altíssimo, eu falei, aí ele falou assim, cara, você tá com muito estresse, falei, não pode, Aldo, eu faço o que eu mais amo, né, ainda sou abençoado por isso aqui na Terra, né, tô juntando galardão no céu. Um negócio que me dê alegria, falei, não, não, não, não pensa enquanto você tá pregando e no resultado, pensa na tensão de ir pra um aeroporto, essa correria, as noites mal dormidas. Então, eu comecei a cuidar disso. Então, eu falei, pastor, olha, você não se importa de eu reservar um hotel, voltar já dormir a noite perto do aeroporto? Não ter". ele, não de jeito nenhum, tal, só que não quis liberar o hotel que ele tinha segurado, né? E eu falei, cara, não é, é desperdício eu usar um hotel à tarde tão rapidinho, só para tomar um banho à noite, Falei eu, eu me arrumo em qualquer lugar, e falei: não, não, não, pastor, faço questão, inclusive o hotel tem uma academia, quando ele falou isso, para mim, estava resolvido. Eu entrei, <risos> por tempo, fazer o check-in, subir no, no, no quarto, botar o calcinho, eu fiz 32 minutos e meio, para não dizer que foi 33, de, de, de, de spinning, de bicicleta, porque não tinha tempo, foi o tempo de voltar para o quarto, tomar o banho, me arrumar, juntar a mala e fazer o, o check-in. Antigamente, na minha cabeça, isso era jogar dinheiro fora. Hoje, para mim, abrir mão daqueles 32 minutos e meio de exercício é jogar saúde, que vale mais do que o dinheiro lá na frente e muito mais coisa fora. Estou tentando dar um exemplo de, de como a gente pode ir mudando é, é, é, valores aos poucos. Eu sei que tem gente que diz, cara, eu não posso ir na academia. Mas, gente, dá para caminhar. Né, dá, é, é, a internet tem recursos assim. Hoje você tem, hoje você tem aplicativos no celular, Luciano, que. Eu ia perguntar é, isso bom. mesmo para você, aquele do. do dos, é o PIT, né? Que é o treinamento te falava de alta intensidade, que você faz aquele exercício que a gente fazia nas aulas de educação física, num tempo de sete minutos, em sete minutos você consegue condicionar tanto a parte do é, seu cardiovascular quanto o seu o sistema ósseo muscular. Então, assim. É, e você pode fazer em qualquer lugar, então não tem desculpa. Não né? tem. Sete minutos é, é, é algo assim, que você prepara o seu organismo para é, desfrutar de, de... É claro, é, se você tem à disposição é, uma academia, algum outro exercício que você possa fazer mais tempo, ótimo. Mas também, é, se você tem isso aí, você tem a rotina, né? Você mantém a rotina. Por exemplo, quando eu viajo, eu faço o HIT, né? Porque às vezes eu não tenho esse tempo de ir ao local ou pouco. Estou no hotel, faço um ritmo, eu só preciso de uma cadeira, eu só preciso de uma cama, uma parede, então não tem, não tem desculpa, né? É, eu só queria compartilhar uma coisa, eu, o Cláudio tava contando o testemunho dele, eu, uh, quando eu, eu, eu estava nesse processo do metanoia, é, eu trabalhava, eu fazia, eu, como pediatra, eu fazia 36 horas de, de trabalho constante, de, de, de, de, de trabalho no consultório, plantão, e no outro dia, normal. E assim, eu vivia um padrão destrutivo, eu vivia algo destrutivo. E quando eu comecei esse processo, eu falei para minha esposa, eu falei assim, olha, a primeira coisa que eu quero largar, Deus tocando na gente, eu falei assim, olha, eu quero deixar os plantões. E aí, a hora que eu deixei os plantões, os meus colegas falaram assim, que loucura, que absurdo, né? Porque assim, o valor mexia muito na questão financeira. E mexe mesmo. Mas eu falei para minha esposa, bom... Eu não quero, eu, eu não quero. Uma frase assim que o Espírito Santo falou comigo foi muito interessante. Ele falou assim: ó, para de investir no futuro marido, da sua cultura do Eu já estava já... rindo que eu sabia o que vinha. É, aquilo já me. Eu falei, opa, então já tenho um motivo aqui. E aí foi, eu saí dos plantões, e ela falou assim, não, ok, eu quero você, eu quero, vamos continuar. E foi algo tão fantástico, porque a gente pensa assim, nossa, eu vou perder muito, na verdade, você ganha tudo porque isso possibilitou que eu tivesse tempo para investir no metanóio, investir em outra área da, da, da medicina, que é a medicina ortomolecular, e aí Deus ah, começa a fazer toda uma mudança, eu mudo todo o, o meu perfil de, de atendimento, a forma que eu atendi, eu comecei a atender com maior qualidade, porque eu tinha tempo para atender isso, então, é, você se disponibiliza para que Deus possa agir através da sua vida. Então, foi isso que aconteceu, e hoje nós estamos aqui, há 10 anos, né, nós estamos aqui em, em BH, é, servindo a, a, ao Senhor abençoando a vida de outras pessoas sendo abençoados porque é, houve uma decisão assim, olha, eu preciso ter prioridades e as prioridades não podem fugir de eu ter tempo, de eu ter qualidade de vida, porque senão não dá certo Amém Gente, a gente empolga a conversa, fica bom mas já são nove e meia eu tenho que não estourar essa, essa uma hora não ir muito longe é, nós vamos precisar terminar é, eu, eu queria, Cláudio, que você pudesse aí despedir, deixar algum bom conselho rápido, e depois eu pedi para o Aldrin né, também é, finalizar, e, e deixar. meu muito obrigado aí pela sua participação. Foi uma honra poder participar, vocês são referências na minha vida, eu conheço o Dr. Aldrin já de algum tempo, ministrações dele, é, são, é inspirador para mim. É, sinceramente, me influencia positivamente de uma maneira muito relevante. É, o pastor Luciano não se fala, o meu mestre favorito, é, aprendo a cada momento, é, conversa no consultório, é uma honra poder estar ajudando nesse processo de mudança positiva Aí não vai parar nunca mais de fazer exercício e, e eu agradeço a oportunidade de ter podido falar um pouquinho da minha, da minha das ideias de, de, de, de ideologias aí, de de meta de trabalho e de mudanças de, que são importantes e espero que a gente tenha influenciado positivamente muitas pessoas. Deus Amém. abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Obrigado, eu, meu querido. Um grande abraço. E aí, Aldrin, vamos, vamos finalizar. Eu quero encorajar todo mundo. Livro Margem, né? você tem aí o, o, o, o link aparecendo, loja.orvalho.com barra Live Luciano ou acessando o QR Code e também o curso é, é, do doutor Aldo marcha, né? o Estresse e a Sua Saúde, o link também está disponível aí, lá no escola.orvalho.com, você precisa selecionar esse curso, né? ao entrar nesse, nesse link, o Estresse e a Sua Saúde, quando for transferido para o ambiente de finalização, vai pedir um cadacinho rápido ali com, com, com um e-mail, quando for transmitido, transferido, para a hora da, da, da finalização do pagamento, tem um cupom de desconto que você precisa acrescentar né? eu não sei se dá até para a gente destacar esse, esse comentário aí na, na tela, né? o, o, o, o cupom de, de desconto é o estresse e a sua saúde. Né? Você coloca tudo junto, é, é, é, é caixa alta, né? É, perdão, o estresse e a sua saúde é o curso. O cupom é restaure a sua margem. Né? Então, está é, aparecendo aí. Essa é a única forma de você ter os 30% de desconto, se fizer ainda hoje, quinta, 19 de agosto, até as 23h59. Aldo, se você puder finalizar com algum encorajamento aí, e mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, né? eu sei o, o quão precioso ele é, e, mas ainda bem que você também tinha margem para me atender. <risos> Bom, Luciano, sempre um prazer estar com você, né? aquele dia que a gente esteve aqui tomando aquele café, porque o, Jesus, o Luciano veio aqui em casa, ele... É, eu falei assim, pô, vou preparar um monte de coisa para ele e tal não, eu tô de jejum, então eu tenho jejum com ele, a gente fez só café, mas a gente degustou um monte de café daí também, mas daí é, veio mas... outro dia, aí a gente fez, aquele, fez um risoto para ele, aí foi bem legal não, é, último, um... você realmente conseguiu o que queria que era me impressionar com as suas habilidades então foi muito bom pessoal, é, é sempre importante isso, ah, eu quero acertar assim que o nosso Instagram é o Betanoia Saúde, tá, tá na tela né, é, então é. você nos siga, tem o nosso canal no YouTube, as nossas redes sociais, e é. o curso Estresse e Saúde foi um, um privilégio eu gravar, o Luciano havia me chamado para gravar já há algum tempo, e eu fui para Curitiba, foi inclusive antes de começar a pandemia, bem no comecinho ali, é. a gente já estava vivendo aquele pico de estresse, e realmente veio um tempo muito precioso, né esse tempo de podermos enfrentar toda a situação. Eu te encorajo a você a adquirir esse curso, e não somente adquirir, abençoar a vida de outras pessoas, porque realmente é um curso que te dá ferramentas para você lidar com tudo isso que nós estamos vivendo. E que nós não estamos sabendo viver é, essas situações e que estão nos destruindo, mas que dão ferramentas para que você possa viver realmente uma vida com qualidade. Amém. Obrigado, Aldo. Bom, a cada um de vocês aí que está nos acompanhando, lembre a importância de ter margem, né? Mais de tempo, mais nas suas finanças, né? Na, nas reservas aí de, de, de energia física e emocional, e um encorajamento para que você entenda bem o assunto. É um investimento não só de adquirir, tem gente que adquire o livro, mas depois não lê. O que nós queremos é que você adquira para que possa ler e compartilhar com outras pessoas. Então, a gente encerra aqui com esse encorajamento, né? Que Deus abençoe de uma forma assim rica e especial a vida de cada um de vocês que nos acompanhou. Muito obrigado pelo tempo. Normalmente, antes de começar a live, a gente tem ali uns trailerzinhos, uns 10 minutos, de vários vídeos falando do Ministério hoje a gente é, é, acabou não exibindo, mas eu, nós vamos passar agora o um videozinho de um minuto aí, né, é, é, é, a respeito do, do, do Ministério, uma animação daquilo que nós fazemos, do nosso trabalho, então se você tiver um minuto mais para se inteirar, é, permaneça acompanhando aí. Deus abençoe e quinta que vem, permitindo Deus, a gente volta a conversar. Orvalho.com é o Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo